De Rafael Teixeira 2018 Play. Existe um, um Alguém lá Bem na, naquela casa Não, não é essa não, é outra Finalmente achei E aí eu vou Teixeira 2018 E aí mano, então o que você vai fazer hoje nesse vídeo é, Eu vou jogar jogos aleatórios No Roblox Ah beleza, que, que bom Então bora pro vídeo <risos> Eu vou jogar um jogar um jogo aleatório. Então, bora lá! O primeiro jogo vai ser esse aqui, ó. Experiência Grécia. Joga jogo é tão bom que olha quando ele foi criado: 21 de novembro de 2006. Experiência Gravidade. LOL, ó. Você tem que ir aqui. Eu tô voando alto. Ó, tem que criar diferentes planetas para se movimentar. Vou até aumentar meu gráfico para poder ver. Tem que ter uma coisa, tá vendo o sol? Eu vou pra ele. O que acontece se você for ir pro sol? Exatamente, você morre e ganha a bad. Mas eu não ganhei a bad porque. Antes já tinha. próximo jogo é esse aqui, ó: Destruction Physics. Olá. O servidor VIP dele é grátis. Então eu vou entrar no meu servidor. É grátis. Então é, é, é bom. Boa que é grátis, não sei se meu computador vai aguentar, porque Mas esse jogo se jogar aqui é... é pra computador bom. Nossa, 50 O-Bucks. 50 Ubux, o que? Esse jogo, ó, ó para É pra você destruir as coisas. É satisfatório esse jogo. Eu creio que só funciona com a pistola. Se eu for com essa arma mó top, o negócio não vai voar, não vai, não. Com essa arma mó top, não vai. Só porque eu falei, foi invadir essa casa que ela tem um easter egg. Olha o que tem. Tem esse negócio agora. Colocou umas coisas, eu, colo... eu vou colocar isso Mas meus FPS tá muito baixo. Tô a 30 FPS Lagou. Ah, vou ter que trocar de jogo <música> Beleza ó, o próximo jogo é esse aqui, ó Esse jogo é para testar o lag Mas que mostra que de FPS é 60 Mas eu tô a 120 FPS Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar meus programas aqui, ó, de otimizar Pronto Agora tá 60 FPS mesmo. Vou começar, ó. Aqui, ó você vai ficar spawnando. Até, até, até crachar seu Roblox. É, é, é, é só isso. Próximo jogo é o Outfit Rendering. Vamos lá entrar. Deixa eu ver aqui, dá pra ver os outfits de todo mundo. Vou colocar aqui, ó. Rafael Teixeira 2018. E aí vai aparecer aqui. Não, Rafael Teixeira 2018. Pedido por Rafael Teixeira, 2018. Então agora... Lá, agora vai aparecer meus avatars, se não bugar. Ó, esse é avatar mais caro que eu tenho. O versão 2, o dinossauro. Meu avatar atual, Warden. Que é um avatar que eu tinha salvado antigamente. E aqui é o Noob. jogar é Brook Riven Eu faz muito tempo que eu não jogo. Faz muito tempo. Acho que eu vou estar com o avatar do gato bandido, mano. O avatar antigo do gato bandido. Agora, ruim. Porque quando eu faço isso, quando eu mudo de avatar, ele continua sendo gato bandido. e tem que reentrar no jogo. É igual no de Me. No de Me é a mesma coisa. Quando você troca de avatar, ele tá com outra banda ou animação, tem que reentrar no jogo. Agora vai estar com o meu avatar normal. Aqui eu sou no apartamento, né? Pra já ter um apartamento Mas tem que tanque de guerra Vou pegar um tanque de guerra Um tanque de guerra no med City e, Na verdade o um tanque de guerra do, do Minecraft Vou pegar uma casa Vou pegar essa que é a melhor a melhor casa que tem Ah, mano, eu não gosto mais de desse Brookhaven Então, galera, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Falou! <tos>